Olá, estou muito feliz de estar me conectando com você neste exato momento. E se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente alguém te fez um convite para você assistir esse conteúdo. E se você está assistindo esse conteúdo é porque existe uma grande possibilidade de nós termos os mesmos objetivos. De querer escalar um negócio pela internet, um negócio físico, construir um negócio... É, através, com a força da internet ou construir negócios de renda passiva é, são aquelas rendas que você coloca é, um dinheiro um negócio a trabalhar para você e ela fica no piloto automático e por exemplo, enquanto eu converso com você agora as coisas estão acontecendo e o dinheiro está entrando, está entrando na minha conta ou na sua conta então isso são um negócio de renda passiva e provavelmente você quer aprender como construir isso, como escala e qual a metodologia correta quais as ferramentas e como utilizá-las e é exatamente isso que você vai aprender nesse Domingo no dia 2 do 6 às 21 horas é uma metodologia de apenas três passos quais as ferramentas, como é que monta essa metodologia como é que coloca ela trabalhar para você e no final do vídeo eu vou te dar um bônus vou te apresentar uma ferramenta é, para você gravar os teus vídeos, os teus conteúdos, apresentar o teu produto o teu serviço, é, pela internet, de uma forma muito simples e gratuita um, um, um programa muito legal que provavelmente você não conhece, ele é, é extremamente novo e tem ajudado e muita gente a produzir cursos online, isso mesmo cursos online, ou fazer é, oferta de produto, serviço mostrando é muito legal, e fica muito tranquilo que não vou te vender nada no final desse treinamento, a minha ideia não é vender absolutamente nada de produto, provavelmente você já pode participou de vários webinários e conferências online onde as pessoas vão lá e fazem uma oferta, não, o que eu quero é passar conteúdo de verdade, que você tenha muito resultado porque se você chegou até esse vídeo é porque algum amigo meu, alguma pessoa muito especial e querida te passou e a gente vai construir coisas incríveis juntos e para você garantir acesso nesse treinamento, é, você vai clicar aqui nesse botão abaixo, vai colocar o teu nome e teu e-mail, e vai receber lá no e-mail o acesso ao treinamento, e outra coisa pega papel e caneta não perde tempo, esteja no horário, coloca na agenda e esse treinamento provavelmente não vai ficar gravado, então coloca agora nome e e-mail aqui, clica no botão e fica atento no, no teu e-mail para pegar o link, tá bom? Se por um acaso é, você não receber esse e-mail, é, pergunta para a pessoa que te convidou aí, entre em contato, mas não perde, porque é informação muito poderosa que eu vou estar trazendo, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado de de estar comigo aí nesse vídeo, de estar colocando o teu tempo aí para a gente estar compartilhando e quem sabe até construir uma grande amizade e se encontrar aí nos melhores lugares do mundo. Tamo junto, coloca o nome agora e o e-mail e não perde.